Tô vendo que é o primeiro dia de vocês aqui, tô vendo que vocês já compraram um monte de coisa. O que mais vocês fizeram na feira hoje? Por enquanto, só a fila. Só a fila. É. Eu consegui ainda, apesar da fila, encontrar Game of Thrones, consegui ver lá dentro. Passei duas horas numa fila para tirar foto no Impala do Supernatural. Consegui também dar uma olhada no pessoal do Omelete e tentei ver outras atrações que devido à fila eu não consegui. Olha, hoje eu tirei o dia exclusivamente para aproveitar o Artist Alley, né, pra pegar alguns autógrafos e alguns quadrinistas que eu gosto. Já rodamos quase todos os stands, né, é, hoje está muito mais cheio do que na quinta-feira do ano passado para dar uma volta, conhecer, fazer logo as compras, porque tem muita coisa exclusiva. Ou até difícil de achar que no primeiro dia já esgota, então já aproveitei o primeiro dia. E amanhã, sábado e domingo, o que você vai fazer? Muito painel. Inclusive, tô vindo de madrugada pra fila para garantir o melhor lugar. Andei por alguns stands, comprei coisas. Eu tô vendo que vocês compraram um monte de coisas ali. São coisas que vocês só comprariam aqui? Sim. Com certeza, cara. Exclusivos da Iron. A maioria das coisas eu só achei aqui e achei por um preço até melhor, então não, não, não quis perder a oportunidade. Nesse caso, sim, né? A Iron lança colecionáveis aqui, exclusivos pra feira, a gente só consegue comprar aqui. Se você comprar fora, é, o preço, aí fica muito mais alto. Mas vocês estão de onde? BH. É, existe um custo pra você vir de BH pra cá, mais o custo para entrar na feira. Ainda assim, vale a pena comprar aqui? Algumas coisas, o preço não, realmente não tá. Você vai na internet e você compra o melhor. Mas certas coisas você vem, você se diverte, você compra, que tem aquele negócio, você sair daqui. Na minha opinião, sim. Mas isso porque eu conseguia, sabe, com a ideia, esse ano eu vou, apesar de tudo, vou reunir, e vou separar. Olha, uh, comprar, comprar, não exatamente. Porque a gente, hoje com internet, com tudo, a gente tem acesso e pode, pode trazer pra, pra, pra nossa cidade. Vale. Vale. Vale, porque tem o gostinho de ter vindo pra cá, ter participado disso tudo aqui, que é muito legal, e ainda conseguir comprar o colecionável, que é a pouca gente que consegue, né? Pra comprar, depende, assim, o que, que você vai comprar. Que nem no caso exclusivo, são coisas que você não vai achar aqui, então vale. É, colecionáveis em geral, ou HQs, assim, que você consegue encontrar fora, talvez fora você consiga um preço melhor do que aqui. Mas acho que vale o evento como um todo, assim, vale a pena, assim. E amanhã, sábado e domingo, o que, que vocês vão fazer aqui? Me perder por aqui. <risos> Eu vou me divertir, vou ver o que, tirar todas as fotos que eu puder, conseguir o máximo de coisa que eu puder. Vão ser quatro dias, mas vão ser poucos dias. Amanhã ainda vou andar pelos stands, vou ver Netflix, vou de novo na Fox, essas coisas. Aí vou dar foco mais pros os painéis, que eu tenho alguns artistas que eu quero ver e o resto das atrações que a gente não conseguiu ver hoje também. Essa é a minha primeira Comic Con, desde criança, adolescente, eu sempre acompanho Comic Con assim via YouTube, vendo os painéis da São Diego e tudo mais, então, o fato de eu estar aqui, a experiência em si, pra mim, já, já não tem nem preço. E vocês pretendem, então, voltar ano que vem? Com certeza! Cara, já é o terceiro ano que eu venho e todo ano eu falo, putz, tô cansado, pegar fila e tal, mas quando vai chegando perto, aí você não aguenta e quando você vê, você tá aqui já. Volto sim, vim ano passado, tô vindo esse ano e ano que vem tô de volta. Fazer o pé de meia de novo, eu vou conseguir!